da jogada, vai pintar o golaço sobra pro Kelvin gol golaço prega fogo Kelvin, camisa Ai. número 9 levantou lá do outro lado, todo mundo subiu de cabeça, ela sobrou pro Breno gol do Red Bull Bragantino prega fogo Amaral impressionante como mudam as coisas né ao longo desse grupo 20, olha o Maringá chegando, se atrapalhou com a bola o Hernani, afasta a zaga do Red Bull Bragantino e aí não consegue o contra-ataque e no desespero, né, Léo, que entra o Maringá agora, fica muito difícil para você jogar. Essa loucura, essa correria, essa bola alçada lá dentro, o erro como aconteceu agora, você tá sujeito a tomar o gol. E olha o contra-ataque do Bragantino: entrou, Jeffão bateu, defendeu Zanella. Entrou pelo lado, foi escoltado pelo Breno. Jefão invadiu, bateu. Jefão, que é zagueiro, curtiu uma ali de ala, hein? Vir, olha. virou atacante, né, Léo? É olha verdade, ela. olha o Maringá. Vai entrando na área. Muriel devolveu. Kelvin limpou, bateu, é gol! Gol! É! base da garra e da vontade, Kelvin, camisa número 9.